Transparência é algo fundamental para a civilização, para evoluir uma sociedade com democracia, com acesso à informação, com a capacidade da sociedade fiscalizar o gasto público, que nada mais é do que o dinheiro da própria sociedade, gerido pelos órgãos governamentais, em função dos interesses da própria sociedade. É cada vez mais importante que as instituições governamentais, não governamentais, a sociedade civil se unam